Alzheimer, doença evitável. Ao baixarmos excesso de arquivos em um computador de baixa capacidade, ele gradativamente vai entrando em estado de colapso até a pane total. Esse processo também acontece no cérebro computador humano ou seja, humanos que, no avançar da idade, devido aos excessos de informações do mundo moderno, seus cérebros computadores ficam saturados de arquivos, vírus nocivos, na forma de informações excessivas e nocivas da TV do uso constante do celular e preocupações com parentes mais jovens envolvidos com diversos problemas de relacionamento, de religiões diferentes, de drogas e outros vícios, que terminam por fazer os cérebros computadores desses idosos a entrar em estado de colapso pelo excesso de informação, arquivos. E, desse modo, levar estes idosos ao que na medicina é chamado de Alzheimer. Só há um modo desses que estão caminhando para a velhice ficarem imunes a essa doença, colapso de seus cérebros computadores, como segue. 1. Um, pararem de ver esses noticiários. Arquivos nocivos, da TV. 2 – Deixarem de saturar seus cérebros computadores com milhares de idiotices do celular. 3 – Pararem de se preocupar com os parentes mais jovens que estão seguindo religiões diferentes, pois que, para Deus, não importa a religião, mas sim, a honestidade e os bons sentimentos e pensamentos dirigidos aos outros. Ao invés de serem vítimas destes três itens citados, estes idosos devem procurar fazer o que nunca fizeram, tal como: 1. Um, procurarem viver de modo tão simples como um camponês; 2. Interagir com a natureza no cultivo de verduras e flores; 3. Passear mais e cultivar diversões sadias. 4 – Preocupar-se com a sua evolução nas virtudes e deixar os parentes viverem como bem entenderem, pois que, cada um responde no tribunal divino pelos seus atos, sejam eles, bons ou maus. Não basta saber quais os arquivos baixar ou não baixar em nossos cérebros computadores. É preciso que nosso cérebro seja mantido, pela boa alimentação, em bom estado de conservação. Desse modo, evita-se que as perdas nutricionais sejam maiores do que a reposição de vitaminas, minerais, aminoácidos e gorduras. Nesta reposição, havemos de ter em conta o seguinte. O açúcar e o gás dos refrigerantes, assim como o café, são corrosivos da delicada mucosa estomacal, principalmente em estômago vazio. Quando não se cuida do revestimento interno do esôfago, estômago e intestinos. Esse desmazelo cria ulcerações internas pelo uso de temperos fortes, bebidas gaseificadas, fermento dos pães e bolos, alimentos duros, álcool e fumaça do cigarro. Estas ulcerações refletem no revestimento externo, pele. Aqui, em poucas palavras, fica esclarecido o motivo do revestimento externo apresentar ulcerações no couro cabeludo e demais partes do corpo. Se cuidarmos, podemos ter pele tão bonita, lisa e saudável quanto um bebê. Não havendo cuidado pelo que se entra pela boca, de pouca valia terá os recursos medicinais. Outro fator importante. Este bom estado do revestimento interno contribui para a queima de calorias e o consequente emagrecimento. Este é outro fator para deixarmos a modernidade e voltarmos ao saudável primitivismo. Espreguiçar, bocejar e estalar os dedos são fatores que indicam o bom estado da mucosa estomacal na geração de saúde. Da mesma forma que o álcool resseca o fígado do viciado. Também a falta destes nutrientes naturais, e a mente focada no que não presta, resseca, literalmente, o cérebro e a alma dos que estão avançando na idade. Nesta mensagem 176 se aprende a manter saúde física barra mental, e prolongar a vida e a aparência jovem. Enfim, este é o tutorial para que os jovens não venham a ser na velhice um transtorno para os familiares mais jovens.